Faz hoje oito dias tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde, eu e os restantes Presidentes de Câmara, do qual este hospital é servido, e foi-nos dado um compromisso, uma garantia pelo Sr. Ministro da Saúde, que relativamente à questão da urgência da pediatria, seria rever essa situação, nomeadamente na abertura ao fim de semana. Esse compromisso foi assumido pelo Sr. Ministro da Saúde, junto a todos os Presidentes de Câmara, foi há oito dias que esse compromisso foi assumido, e não ontem. Falei com o Sr. Ministro da uh, Saúde, relativamente àquilo que saiu, que foi uma decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de uh, Saúde, onde não estava lá a questão do, do, fim, de, do fim de semana. O compromisso mantém-se, foi aquilo que o Sr. Ministro da Saúde ainda ontem me disse, está à procura de uma solução a muito curto prazo de tempo, para se repor aquilo que foi esse compromisso assumido junto dos autarcas que é, pelo menos nesta fase, fazermos a, a reposição e a reabertura ao fim de semana. Mas o que está a dizer é que espera que haja um recuo. Eu espero não. Vai haver, Esse compromisso foi assumido pelo Ministro da, da Saúde e, portanto, pelo menos ao fim de semana, a urgência da pediatria do Hospital b não, é, não não para mim é uma garantia que ela vai aquecer.